Mas é resistente pra caralho, viado. Outro dia eu fiquei jogando a câmera pra cima pra ver se ela se arrebentou. É Aí, esse Não é desumilde pra caralho, viado. Papo reto. Não, Aí não, dar é c... Aguenta, pô. Aí vai dar 50 coisas na parada e vai arrebentar. Já, de couro. Porra. Aí tá desumildão, meu não. Papo reto. É o Sad. Aí, na fase do amadurecimento, você entende o verdadeiro enredo do drama e vê que não é tão interessante ser o vida louca da história e ponto. Porque, no fundo, uma história louca ultrapassa os limites de um simples ponto. Então não só passe os olhos, argumente entenda a trama. Porque todo preto como eu, nascido no Brasil, carrega no fundo do peito um negro drama. Então entenda a diferença do cotidiano para o cultural. Vocês andaram confundindo as palavras, criando falsas parábolas, como quando a igreja disse que preto não tinha alma. O passado nos remete a fundo, nos reflete a grandeza dos absurdos. Por isso a estrutura brasileira, mesmo com o passar de 500 anos, ainda é formada por latifúndios. E ainda seguimos os plantations. E dentro do sistema agrário, coisa que não é raro, ainda são utilizados métodos de escravidão. Que não mostram na televisão. Que transmite aos domingos um programa banal. Que só serve para burguês saber o índice do aumento rural e ainda acreditam em mentiras tão reais tanto quanto as nossas verdades como um otário bem vestido retratado à margem de um rio proclamando a liberdade ah Mas pera lá, meu jovem! Você só cita o passado, estamos na atualidade Então abre os olhos lá no centro Vê se tu enxerga argumentos quando eu te perguntar Com quantos quilombos massacrados construímos essa cidade? Mas hoje em dia é tudo um grande mimimiimi. Quem quer, consegue Quem quer, corre atrás Até entendo o seu pensamento, porém fraco o argumento quando falamos de um povo que sofre atrás há mais de 600 anos Presente é nítido É só olhar à frente Qual é a cor do presidente? E quando se olha para dentro de um hotel de luxo Qual é a cor do atendente? E quando falamos em judiciário, executivo ou até legislativo Quantos pretos estão à frente? Pare, pense, eu sei que dói Sociedade ama o certo, sempre diz defender o correto Porém nunca aceita um argumento que a desconstrói Se conta nos dedos quantos pretos se dão bem no Brasil E não se tem mãos para contar quantos sofrem justamente. Eu penso, tu pensa e eles pensarão E até quando vossos pensamentos eles aprisionarão E o governo só troca as peças do xadrez E o cheque mate que ele ganha é monopolizar vocês E a classe operária ainda é movida por escambo Porque quando um trabalhador se revolta é motivo de escândalo Quantas famílias estão sorrindo com os corações em prantos? Eu mando versos paralelos, em linhas retas, como o Teorema de Tales. Se penso, logo existo, porque estou com crânio na razão, como diria Descartes. Hilário foram Branco brancos chamar os índios de vagabundo, quando na maior parte da história escravizaram o meio mundo. Eles odeiam ocas, querem reivindicar a terra dos índios possuindo terras de sobra. Homem branco ser destrutivo com a cabeça de minhoca. Todos nós viemos da terra, todos somos natureza. Pena que durante todo o convívio sempre houve a diferença do pobre pro rico e criar estereotipos e poucos morreram sabendo que realmente é beleza, ser humano se defende pelo que traz por trás do bolso e por trás da face resta um calabouço, um engarmado armado que sempre diz calabouca moço sem saber quem era de verdade morreu-se de desgosto, com peso, com peito cheio de aposto, com peso do mundo que sempre quer tornar o mesmo sobreposto se mantenha no seu posto, sentinela e operante, porque desde o princípio querem que sejamos ignorantes para seu parecer, olho com os olhos para dentro do próprio peito e veja o que realmente a ti será importante. Paz. Esse eu acho que ficou melhor, mano. No final meio que deu uma engasgada, mas eu acho que passa batido.